Eu vou clicar no link da descrição vai estar vindo para esse site aqui, ó. esse aqui não vai ser direto pelo Mediafire. Mas, quer dizer, vai ser mais um, um pouco diferente. Bom, o que você vai fazer? Vai entrar aqui na minha pasta. Aí você vai procurar a skin, a skin que você quer. Por exemplo, sei lá, eu quero a do Bahia. Eu clico em cima dele e vai estar tá carregando. Lembrando que tem o último ali, é, você consegue reconhecer. Aí vai ter ali aquela ferramenta ali de baixar ali, ó. O negócio da outra, você clica em cima. E aqui dá de baixar certinho, tudo certo, mano. Aí vai estar tá baixando automaticamente aí a sua parte. Então é isso, mano. É bem simples. E é isso aí, beleza? Aí vale. ah, só lembrando que depois que você baixar, você vai ter que baixar algum aplicativo de editar para colocar sua skin caso você queira. Ou então deixa em branco mesmo. Valeu. Ano passado postei esse vídeo aí, onde eu mostrava camisas de time para o Minecraft, Pocket Edition e Bedrock, vocês gostaram tanto que o vídeo está com 400 visualizações, tem 22 likes se eu não me engano e eu curti demais, e afinal ano passado eu fiz ele só que foi com times brasileiros, Europa e... Seleções, mas esse Esse vídeo aqui em si Vai ser só com times brasileiros, beleza? Da série A e B Mas nem vou ser todos da série B Eu só fiz da série A e alguns times Famosos da série B, beleza? Então, se eu esqueci de seu time aqui Não fica triste, chamando, comenta aí seu então, time tipo, eu faço a parte 3 desse vídeo Com, com ele e afinal, quando os, os times europeus lançarem seus uniformes para a próxima temporada, eu vou fazer outro vídeo desse, beleza? Então é isso, tamo junto e roda a vinheta e bora pro vídeo.